As Olimpíadas são um momento importante para que se possa fazer a denúncia do que se passa no nosso Brasil. 你再入多屋了 Cara, o, o problema de um momentos de crise como esse que a gente vive, de crise política, sobretudo de crise econômica, é que abre o espaço, vira um terreno fértil para o fascismo. O fascismo é, é, ele é contagioso e ele é uma, uma constante na história da humanidade. Quer dizer, a gente nunca pôde erradicar as posturas fascistas. O fascismo é burrice, é estupidez, é falta de pensamento, é incapacidade de ver as coisas de maneira mais complexa. Fazer a democracia, resistência. democracia, nós queremos uma democracia. E a música está aqui para agregar todos os jovens, os mais velhos, os idosos, todos que querem. As Olimpíadas são um momento importante para que se possa fazer a denúncia do que se passa no nosso Brasil. Nós temos hoje no país um golpe institucional em curso, um golpe parlamentar em curso e hoje os olhos do mundo estão voltados para o Brasil por conta das Olimpíadas e a oportunidade que o povo brasileiro, os movimentos sociais têm de aproveitar para poder denunciar esse golpe.